Olá pessoal, nesse vídeo mostraremos que vale a pena estudar na FATEC Baixada Santista Rubens Lara. A FATEC possui excelência em seus cursos de graduação e o índice de empregabilidade dos alunos é alto para os padrões nacionais. A maioria dos alunos conseguem uma posição no mercado de trabalho antes mesmo de concluir o curso. E tudo isso sem custo de mensalidade, pois todos os cursos são gratuitos. Em Santos temos a FATEC Baixada Santista Rubens Lara, que está localizada na Avenida Senador Feijó, 340, no bairro Vila Matias. Entre os cursos oferecidos na unidade estão Análise e Desenvolvimento de Sistemas Gestão Empresarial Gestão Portuária Logística para a internet. Se você já concluiu o ensino médio e sonha com uma graduação em uma instituição superior pública reconhecida pelo mercado, faça o vestibular da FATEC Baixada Santista Rubens Lara. Para saber mais informações sobre o vestibular, acesse fatecrl.edu.br vestibular ou vestibularfatec.com.br. O link está aqui na descrição e nos cartões à direita do vídeo é isso, até a próxima!